E galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo Estamos aqui, dessa vez com o Jimmy Na última mansão que eu trouxe aqui no canal do Trevor É muito grande, tem muito espaço E hoje eu vou mostrar pra vocês, galera, a coleção de veículos, de carros E alguns super carros de Lego, mano Bom, tem uns... eu não lembro, mas eu já vi na internet, eu não lembro muito bem. Um carro feito de Lego. Já imaginou você bater com um carro feito de Lego? As peças voando para <risos> tudo quanto é Seria incrível. Mano. O boneco de dentro não ia aguentar muito, não. Mas tem alguns veículos aqui. A coleção de veículos né, de Lego. Se você curte Lego, comenta aqui embaixo. Eu sei que tem muita gente que curte. Criança e adulto que gosta de montar lá. É na... a nave. A nave do, do Star Wars né? Tem vários Legos legais E Primeiramente eu vou mostrar aqui alguns veículos é, Como carro de bombeiro aqui eu Acho que aquele ali também é A ambulância de Lego Vamos ver se elas funcionam Vamos ver se isso aqui Dá pra usar E aqui tem três mano Sinceramente Especial velho Ó Vamos começar por esse aqui. Vamos começar. Vamos começar pelo bombeiro aqui, ó. Olha isso, mano. Que louco. Quadradão. Eu não sei se isso aqui funciona, né, mano? Não sei se isso aqui vai funcionar. Mas é bem legalzinho, mano. Olha aí. Os leggings. Dá pra entrar aqui? Vamos ver. Vamos ver se funciona. Ué... É que funciona, mano, olha aí Olha isso, mano Caraca, rapaz Vem, primeira pessoa Aí, lag in. Não aparece nem a mão no volante ali, né, mano Ou, pare... Ou aparece Não Deixa eu ver se dá pra subir a escada ah, o farol Tem farol, ó então que esse é o... Bombeiro Lego. Truck Lego. Olha isso. Temos outros. outro aqui, ó. Do... Eu acho que isso aqui é de bombeiro também. É bem grande, né, mano? Precisa de um Lego desse tamanho. Vamos ver aqui. É, também é um carro... Um, um, um carro de bombeiro também. Vamos ver se funciona. É, né? Que funciona, velho? Eu não aqui. Mas tem um ali... Especial, velho Que eu vou gostar muito de testar Aí ó Veículo de Lego Gigantão Mas eu tô ligado que tem Os caras já montaram tipo um Um veículo assim de Lego Gigantesco Eu só não tô lembrado agora onde foi que eu vi A ambulância Besta Vamos ver a ambulância ali Olha o tamanho dessa ambulância, velho é gigante, irmão É o TI ali dentro Vamos ver se ela funciona também Acho que todos funcionam, né, velho Eu não testei não, vou ver com vocês aqui Mas acho que todos funcionam Olha lá a portinha <risos> Olha aí, velho oh! Que loucura, mano nossa, tá dando uma largada. Pera Vamos sair na ambulância Lego aqui. Ó, e esses três aqui são os especiais, galera. Esse daqui, ó. É o Lego da McLaren do Senna. Olha que louco, mano. Temos aqui um Porsche Lego. Os detalhes é bem incrível, mano. Ó E temos aqui, cara Um Bugatti o um foguete, parceiro Simplesmente um Bugatti É um Bugatti ó Com um foguetão aqui Vou, vou brincar com ele depois vou, vou, vou, Vamos ver se esse aqui funciona Será que é rápido, mano? Vamos ver se ele funciona Olha! Olha! Que é rápido pra caramba, mano. Tá cara na parede. Vamos ver se quebra tudo. É, não desmonta não. É colado esse Lego aqui. Caraca, mas tá muito louco, mano. É basicamente, galera. A McLaren do Senna. Feito de Lego, mano. Tipo assim, seria aqui. Seria um tamanho... Real, né? Tamanho real do veículo, ó. Olha só. Nossa, bate todinho o um laguinho. Eu lembro que aconteceu aquela promoção da... do posto Shell, da Ferrari, né? Ferrari de Lego, eu cheguei a abastecer o carro e pegar um. Nem sei onde tá mais. Ó o porchão. Vai abrir a porta? Ó, abriu a porta. Show. Olha, mano. Tudo barulho de, de, de Porsche mesmo, ó. Olha isso, velho. E pera que não desmonta, né, mano? Olha isso, velho. Que louco. Ficou muito show, mano. E aí. O Jimmy tá montado nos Lego aqui, hein? Faltou a cabecinha de. A cabecinha quadrada dos Lego. Mas tá muito louco, mano. Tem até o símbolo aqui, ó, do Porsche, ó. Se você for ver, ó. Ali, ó. No bico. Esse aqui eu acho que é o 911, né? Não sei. Vou olhar aqui o, o logo. Olha lá o logo da Porsche ali na frente. Tá muito detalhado, cara. Olha isso, velho. Show demais. Bom, agora vamos para o, o, o, o último, mano, que é o Lego. É... O gatiron com foguete, irmão. Só isso. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Olha, vai voar. Olha isso, cara. Que louco, mano. A rodinha. Caraca, ficou muito louco isso aqui, velho. Foguete tá saindo. Eu acho que tem, mano. Vamos ver. Tem, é, maluco. Eita. Olha, o cara. Que louco, mano. E o Jim já quebrou ali o Bugatti. Ó. Oh! Caraca, moleque. Que louco, mano. Destrui tudo o carro também, mano. Deixa eu arrumar aqui. Tem uns pneuzão muito louco, né? Deixa eu... É, reformar ele. Aí. Mas olha isso, mano. Será que acende as luzes de noite? Vamos ver. Ó. Oh. Acende, fi. Bom, galera. Comenta aí qual dos... Só foram seis, né? Seis. Você curtiu. Esse aqui, é o, na, na minha opinião, o mais louco, mano. Ó. Oh, Fugate de Lego Foguete, irmão. bugatti Lego. Foguete. Olha o tamanho da turbina ali atrás, parceiro. Muito louco, muito louco mesmo. Curti demais esse aqui. Mas comenta aí se vocês curtem Lego. É, você tem alguma coisa aí Tipo, Star Wars Tem o Harry Potter, né? Que monta a escola lá, né? Todinha Tem muitos bagulhos de Lego com várias peças, tá ligado? Que dá pra montar umas paradas sinistras, mano E eu sei que Tanto A criança que o, o cara que era criança Cresceu e curte Quanto a criança mesmo Meu sobrinho mesmo gosta muito de Lego E é uma parada antiga, Lego antigo, velho. É antigo pra caramba Inclusive até tinha saído Saiu um Adidas ou um Mike aí de Lego Depois vocês procuram na internet aí Bem legal Mas eu confesso pra vocês que eu vi é, Um carro montado de Lego Só não lembro qual era o carro Mas eu tô ligado que eu vi Vocês podem confirmar aí embaixo, beleza? Mas esse Bugatti aqui tá show demais ó. É. <risos> Bom, o que vocês acharam da coleção de Legos Do Jimmy? Comenta aqui, compartilha, curte, me segue no Instagram, tá aí na descrição, é nóis, valeu, tamo junto, fui!